Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Dieta para emagrecer depois dos 40 anos. Ai, professor, eu faço dieta, regime, sabe, e não estou conseguindo emagrecer. Será que minha dieta tá certa? Me ajuda, por favor. Vamos começar falando sobre dieta para emagrecer independente da idade. O ponto principal da dieta ela é que tem que levar a um balanço calórico negativo. O que significa isso? você tem que comer menos calorias do que você gasta no seu dia. Ponto 1, um, independente da idade. Ponto 2, depois dos 40 anos. Uma coisa comum de acontecer é as pessoas fazerem uma dieta muito restritiva. O regime. Quando se faz uma dieta muito restritiva, nós levamos a uma resposta do nosso organismo. Ele entra num estado de alerta. Como assim estado de alerta? Quando se faz uma dieta onde você quase não come, come pouco demais, perto das mil calorias para baixo, o teu corpo pensa que você não vai mais receber energia, e o que, que ele faz? Ele deixa o seu metabolismo mais lento. Você já passou dos 40, o teu metabolismo já não é mais o mesmo, já é mais lento. E você faz uma dieta que deixa o teu metabolismo mais lento ainda, o que acontece? Mesmo comendo pouco, você não emagrece, pois o seu organismo, no caso o seu metabolismo, ele se equipara, se equilibra, para sobreviver. Então, comendo pouco, você não vai emagrecer. Ai professor, então o que, que eu faço? Depois dos 40 anos, você precisa de uma dieta equilibrada e não radical. Você precisa de uma dieta que tenha esse déficit calórico negativo, porém que seja pequeno, pois para que o organismo não entre nesse estado de alerta. E essa dieta também ela precisa ser saudável, não adianta pensar só nas calorias. Você tem que pensar em o que você come também, alimentos saudáveis, índice glicêmico baixo, tem que pensar também na ingestão de, de, de proteínas, porque no decorrer dos anos você passa a degradar mais proteínas, a perder mais músculos e numa ingestão boa de proteínas você consegue equilibrar melhor isso com a dieta. E o ponto principal que eu quero te falar para emagrecer depois dos 40 anos, a dieta não vai te emagrecer. É isso mesmo. Depois dos 40 anos, não basta só fazer dieta. Por quê? Porque justamente por causa disso, porque o teu metabolismo está mais lento. Mesmo você comendo pouco, você vai emagrecer pouco. O segredo do emagrecimento depois dos 40 anos está no exercício físico que ative o seu metabolismo. Pois, dessa maneira, você vai comer menos, não muito, para o teu organismo não entrar no estado do alerta, e vai fazer um exercício que faz o oposto disso, o que ele vai fazer? Vai acelerar o teu metabolismo. Consequentemente, você vai ter um balanço calórico negativo maior. Alimentação balanceada, com déficit calórico negativo pequeno, mais um exercício físico que, que ative o seu metabolismo e que faça ele ficar mais acelerado. Quer saber quais são esses exercícios? Quer saber mais sobre exercícios e alimentação para emagrecer depois dos 40 anos? Me segue aqui no Instagram, nas minhas redes sociais, que lá, diariamente, eu publico conteúdo referente a emagrecimento, ganho de massa muscular, definição muscular para quem tem 40 anos ou mais. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários, me manda lá um direct, que com isso eu vou trazer novos conteúdos com vocês aqui, justamente emagrecimento, exercício físico, ganho de massa muscular depois dos 40 anos. Fechado? Um abraço e até a próxima!